Descubra como vender qualquer coisa usando o poder do copywriting e conheça o manual dos redatores americanos. Conheça o método da escrita americana que já fez bilhões em vendas nos últimos 100 anos em todo o mundo. O meu objetivo com este guia é ajudar dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que eu pretendo ajudar com este guia são empreendedores. Pessoas que já têm um negócio local ou digital e desejam alavancar este negócio aplicando técnicas e estratégias eficientes de marketing digital. E o segundo tipo de pessoa que pretendo ajudar com este guia são aspirantes a empreendedor, ou seja, pessoas que ainda não têm um negócio físico ou digital, mas que deseja criar um do zero. As informações contidas neste guia são extremamente importantes, pois, contém o passo a passo definitivo para qualquer pessoa criar um negócio do absoluto zero e viver exclusivamente disso. O seu aprendizado e desenvolvimento é proporcional ao foco e aplicação daquilo que aprender. Isso não vale só para marketing digital e empreendedorismo, mas para qualquer coisa que você decida aprender. Logo, uma das coisas que você vai precisar fazer é criar o seu próprio mundo, onde em boa parte do tempo você, praticamente, vai respirar marketing digital e empreendedorismo. Esse guia será no formato em PDF e pode ser impresso para facilitar seus estudos vai ajudar no seu aprendizado. Você não corre nenhum risco, pois trata-se de um produto completo. Com muito valor agregado para facilitar seus estudos em relação ao marketing digital como vou receber o guia. Você vai receber o guia como vender mais usando o copywriting diretamente em seu e-mail. No qual você digitou na hora da compra e assim que for aprovado seu pagamento. Você não corre nenhum risco pois vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Caso não goste do produto dentro de 7 dias basta me enviar um e-mail que devolvo cada centavo do valor investido. Por isso garanta agora seu manual dos redatores americanos. Comece a vender muito. Agora é com você. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora. Comece a vender qualquer coisa que você quiser. Agora é com você. Porém seja rápido pois essa mega oferta pode acabar a qualquer momento. Venha fazer parte do time dos profissionais que estão ganhando muita grana.